25 semanas de gravidez não vem cá aos pés. Tinha que passar essa fase. Desmame. Desmame. Mas pronto. Tudo faz parte dessa transição. Dá saudades, não sou a... Passei a minha vida toda nisto, né? Alta a competição durante 20 e tal anos e, e não é fácil acabar assim uma carreira. Mas como o filhote, cada vez que olho para ele, vale tudo a pena. Valeu a pena eu ter deixado. Tem saudades de adrenalina, da competição, dos treinos intensivos, de programar uma época, uh, de ter um objetivo, uh, de sair todos os dias, aquela rotina que eu tinha todos os dias, sair e treinar, sinto, sinto, sinto saudades disso E sinto, sinto que, que tem ali um vazio, porque faz parte, eu não me lembro da night sem... Sem treino, sem alta competição, sem desafios, sem, sem competição, uh, por isso uh, custa, custa custa sempre. Eu posso ser saltado, de uma branca. Eu não conseguia ouvir ninguém, não conseguia nada, nada. Eu fiquei em estado de choque. Sentei-me no, no tartã, lembro-me da Carolina ter comigo e ter falado alguma coisa e não ouvi o que, é que ela disse. Lembro-me de arrumar as minhas coisas e continuar a dizer isso é um sonho, eu não estou a acreditar nisso, e ter ido sair do, do, do, do recinto em direção à Zanamista e, e o pessoal do, do Comitê Olímpico, pessoal de Portugal, irem ir ter comigo e dizer assim, mãe, que não, não quiseres passar pelo jornalista, podemos sair por essa porta, assim, não passas pela essa situação, e eu assim, não, não. Eu acho que não é só nos bons momentos que temos que enfrentar os jornalistas. Não, é nos bons momentos. Eu tive esta, esta frieza toda e passei pela zona mista e falei com os jornalistas. Aguentei. E assim que eu passo a jornalista, foi, foi uma descarga emocional. Eu sempre acreditei que de ser campeão olímpica. Nunca deixei de acreditar nisso. Uh, trabalhei imenso para que isso acontecesse. Uh, infelizmente, não tive esta sorte, porque também é preciso de fator só, não. Foi uma aposta que fizemos. Se eu saltasse os 7 metros, eu me arrapasse o bigode e assim foi. Lembro-me perfeitamente em Madrid, dia 22 de setembro de 2007, numa final da tarde linda, fantástica, sem vento nenhum e assim que eu salto, olho primeiro para a né, para ver o vento, estava 2 g 0 e eu assim, eu acho que cheguei aos 7 metros e eu, quando me medem põe lá o 7 e olho para o professor, o bigode! <risos> e eu perfeitamente no dia seguinte e ele, ter chegado a... ele estava nos... Estavam em estamos hotéis... estávamos em hotéis diferentes. E ele ter chegado ao nosso hotel olhei para o professor, Aí, professor, isso não é você, está tão feio, sem bigode, porque nunca o tinha visto sem o bigode. E estava mesmo muito estranho. E depois foi uma questão também de hábito e depois fomos habituando à nova imagem do professor. E para mim parecia muito, parecia muito mais, mais novo. Acho que o tiraram para aí uns 10 anos, aquele bigode tirou uns 10 anos em cima. Fez-me acreditar uh, que tudo é possível, uh, tudo é possível, uh, mas que, também um, que podemos estar lá em cima e de repente estamos cá em baixo e, e temos que aprender uh, a dar a volta e acho que é, eu vou levo visto na, na minha própria vida. Uh, tive fases mais complicadas na, na minha vida, uh, mas sempre com um sorriso, não tinha brinquedos como os jovens hoje em dia tinham, mas sempre, sempre fui feliz. Com muito pouco, fui muito feliz porque tive realmente dias muito maus, tive que acreditar que amanhã não poderia estar melhor e as coisas poderiam melhorar. E assim foi, obviamente, que, que se queremos realmente algo na vida, temos que lutar e ir, ir atrás dos nossos, dos nossos sonhos, porque se hum, ficarmos à espera que os outros os façam, hum, hum, nunca iremos conseguir e só dependemos de nós, eu acho que o estatismo deu isso, que eu só dependo de mim para ser algo, para ser gigante, só dependo de mim.